Vamos ter os comentários de boas-vindas por parte do diretor do OVE, do Banco Interamericano. Ela vai fazer uma apresentação para a nossa diretoria, portanto, vai estar só durante uma hora. Em seguida, nós vamos ter um painel de ilustres representantes de quatro instituições... Brasil, que são parte da Redeca. E para concluir, nós vamos ter um keynote address por Sven Harten, vice-diretor de Deval, o Instituto Alemão de Avaluação para o Desenvolvimento. Alguns lembretes, por favor, use o chat para fazer perguntas. Nós vamos pedir aos panelistas que respondam no final da sessão. Caso contrário, vamos respondê-las por escrito. Em segundo lugar, nós temos interpretação disponível. Por favor, clique no ícone do globo na parte de baixo da tela para selecionar o idioma de sua escolha. A sessão vai ser gravada. E agora, para começar, eu gostaria de dar a palavra à Ivory. Muito obrigada, Ana Maria. É um grande prazer dar-lhes as boas-vindas para o lançamento da rede Redeca, que vem de português. É, em inglês, a rede para a capacidade, eh, avaliação de capacidade para o desenvolvimento. Redeca reúne bancos de desenvolvimento e agências interessadas na avaliação para fortalecer os resultados de políticas e programas de desenvolvimento. A rede tem três principais objetivos. Em primeiro lugar, fortalecer as capacidades de avaliação das instituições participantes. Em segundo lugar... Proporcionar um fórum para o um intercâmbio de ideias e boas práticas entre pares. E, finalmente, promover uma cultura de avaliação e expandir o uso de achados baseados em evidência. A Redeca é um, o resultado de um esforço colaborativo do OVE, o Escritório de Vigilância do Banco Interamericano de Desenvolvimento e 15 parceiras brasileiras, Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, outros bancos e agências. Podem ver o nome das instituições parceiras no slide atual. Chegando... Chegar a este ponto da rede não teria sido possível sem o apoio dos parceiros brasileiros, a quem eu gostaria de agradecer por suas contribuições. Estamos aqui no começo do que eu acredito ser uma colaboração frutífera e enriquecedora entre instituições parceiras. A Redeca começou no Brasil, mas esperamos levar essa iniciativa para o restante da América Latina e do Caribe no futuro próximo. Enquanto esperamos por essa possibilidade, temos a sorte de ter representantes da Alide associando-se a nós hoje. Nós uh, agradecemos sua participação neste evento e seu interesse em Redeca. Sem mais delongas, eu gostaria de dar a palavra aos nossos ilustres apresentadores. Muito obrigada. Obrigada, Ivory, muito obrigada. E agora nós vamos apresentar os nossos panelistas, que vão falar do papel da avaliação em cada instituição. Cada panelista vai ter 10 minutos para apresentação. Por favor, façam suas perguntas pelo chat. Em primeiro lugar, nós temos Sérgio Guzmão Sushodowsky, presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento, a BDE. Além disso, Sérgio é diretor do Comitê Executivo da Associação Latino-Americana de Institutos... Instituições Financeiras para o Desenvolvimento, a LIDE. Sérgio, bem-vindo. Ana Maria, é um grande prazer associar-se a esta conversa de hoje. Eu gostaria de cumprimentar todos os nossos parceiros e instituições associadas, muitas das quais já fazem parte da REDECA. Eu também gostaria de aproveitar o ensejo para trazer mais informação a respeito do trabalho que estamos fazendo, o trabalho das instituições de desenvolvimento no Brasil, com relação não apenas ao financiamento de projetos de longo prazo e de alto impacto, mas também o papel anticíclico dessas instituições para mitigar os efeitos da pandemia da COVID-19. E, neste sentido, sem monitorar, avaliar e notificar ou reportar os programas que gerenciamos e operamos, é muito difícil compreender e planejar para o futuro e, evidentemente, ter uma melhor compreensão de nosso mandato e de qual é nosso desempenho. Hoje, nós temos 31 instituições financeiras de desenvolvimento que são membros da ABDE, Associação Brasileira de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento, e sete delas vão. Uh, falar hoje já participam da nossa rede. Nós também temos uma relação muito importante com os nossos pares de outras partes da América Latina, porque assinamos um memorando de entendimento entre nossa associação e a LIDE. E, neste sentido, nós vimos tentando aprofundar as lições aprendidas no campo no Brasil, com as lições aprendidas no campo por toda a América Latina e Caribe, compartilhando interessantes oportunidades para trocar, para intercambiar estas visões e programas por todos os países em desenvolvimento na região. Nós acreditamos que bancos de desenvolvimento, agências de desenvolvimento, Instituições financeiras que são membros de nossa associação têm um papel muito importante na construção do futuro. E com isto, eu gostaria de mencionar muitos dos programas e parcerias que temos ou que vimos desenvolvendo com bancos multilaterais de desenvolvimento, como o BID e outros parceiros muito ativos na região algumas uh, agências governamentais, o Banco Europeu de Desenvolvimento, uh, a CAF uh, e muitos outros players, como, por exemplo, a Agência de Cooperação Alemã e a QFW. Então, todos esses pares são muito ativos, ajudando a associação a elaborar programas diferentes. Mais recentemente, também com a, o apoio do Reino Unido. Como nós estamos muito próximos da Copa 26 em Glasgow, e muitos de nós gerimos programas importantes, a missão de monitorar, avaliar e uh, fazer relatórios para nós, partes interessadas e parceiros, também se torna muito relevante para mostrar qual tem sido o desempenho, como novos programas são adaptados para atingir os objetivos que as nossas diretorias e as necessidades de nossos clientes necessitam. E tudo isso é um elemento-chave para todos nós. Assim, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão participando na reunião de hoje. Muito obrigado pelo convite, por parte do OVE, e... Esperamos poder aumentar o número de nossos associados. Que para aumentar o número de associados na rede de sete, a muitos mais no futuro. Muito obrigado, e fico à sua disposição. Muito obrigada, Sérgio. Agora, nós gostaríamos de ouvir Vinícius Stort, o diretor executivo para risco, estratégia e operações no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG. Vinícius, bem-vindo. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de representar o BDMG e muito feliz de fazer parte, né, que, que o BDMG faz parte de uma ação é, coordenada pelo BID, é, principalmente pelo, pelo, pelo escritório de avaliação é, do OVE, que tem um papel neutro importante, que traz transparência para o próprio BID e que ajuda né, com essa ação a, a expandir essa... É importante é, esse, é, esse importante elemento do trabalho de Banco de Desenvolvimento. Vou falar rápido aqui sobre o trabalho que está sendo desenvolvido aqui em Minas Gerais, no BDMG, é, com foco no nosso financiamento ligado ao ODS e a impacto, e um pouco do trabalho em monitoramento e avaliação que a gente tem, falando um pouquinho também do que a gente espera é, tanto de contribuição. Do, do BDMG, mas também de avanços como indústria é, junto com a, com a Rede K. Passar para o próximo slide. O BDMG é um banco tradicional, um banco de desenvolvimento de Minas Gerais, tem quase 60 anos de atuação, a, servindo não só a, a, ao estado de Minas, mas também aos estados vizinhos, é, que são estados importantes na economia, na economia brasileira. O Minas Gerais se encontra num, numa, numa, numa posição estratégica no Brasil, conectando diferentes partes do país, mas também com características muito parecidas com, com as áreas, é, as diferentes é, desafios que, que, a própria, que o próprio Brasil tem. Falando em Minas, falando um pouquinho do banco, o banco é um banco que trabalha com bastante capilaridade, e está presente em 90% dos municípios do Estado. Minas Gerais tem 853 cidades, municípios, e é o Estado com maior número de, de municípios, sendo que a grande maioria deles são municípios pequenos, e como a gente vê no mapinha é, apresentado, é, muitos municípios com IDH abaixo da média brasileira. Então, nós temos um foco importante nesses municípios com o com um índice é, de desenvolvimento humano... É, em, em evolução. É, nós somos uma equipe relativamente pequena, o banco é um banco tradicional, mas uma equipe enxuta, né, com 429 colaboradores, e aí a gente é, já começa a ver um pouquinho da, da, da, nossa, da nossa própria adesão ao, aos conceitos de, de, de, de ODS, e de é, alinhamento com, com governança e questões sociais ambientais, é, nosso próprio quadro, nossa própria atuação. Nós temos praticamente meio a meio, né, a diferença entre a distribuição de gênero, uma 45% da, da, dos nossos colaboradores mulheres, e temos um quadro de funcionários, né, de colaboradores de, de alta performance e muito preparados. 77% possuem doutorado, mestrado ou já tiveram experiência de pós-graduação. Passando para o próximo slide falando em números, números gerais do, do banco, é, o, os desembolsos, né, que são um, uma medida que a gente usa para entender a nossa nosso nível de atividade, ele teve um, um, um recorde histórico no ano passado, né, chegando a 2,3, 2,4 bilhões de reais, né, principalmente durante a pandemia, e já com 780 milhões nesse ano de 2021. Então, ano passado foi no recorde, esse ano, Estamos trabalhando também bastante intensamente, 780 milhões, um total de mais de, de 1.500 clientes nesse ano. A carteira total do banco é por volta de 6 bilhões de reais e dentro dessa carteira, aproximadamente 10% atendem a municípios e 90% direcionado ao setor privado. Durante a pandemia, né, nós tivemos aí um total de desembolso chegando, né, com o objetivo de chegar... 4 bi, já estamos com 3,5 bilhões, e atendemos é, 14, mais de 14 mil clientes nessa época tão difícil e tão desafiadora. Passar para o próximo slide. Um pouquinho sobre a estratégia do banco e a, e a visão que nós temos. Né? A, nossa, a nossa visão como um banco é ser referência mundial de banco de desenvolvimento local, né, ou estatal, focado em impacto, e nosso propósito que, que move o processo decisório e nossas ações é transformar iniciativas em realidade, mas mais importante de tudo é fazer a diferença na vida dos mineiros. A nossa estratégia está baseada muito, muito de uma forma muito fácil com o nosso nome. Então, a gente trabalha pilares de banco, então, uma, uma das dos pilares direcionados direcionadores para a gente, é garantir a sustentabilidade financeira é, de forma é, independente, então o banco tem que trabalhar como banco, tem que ser sólido financeiramente, tomar as decisões financeiras é, associadas com, com, com, com, essa, com essa vertente, mas também um dos grandes direcionadores e, e, e elementos que, no, que medem ah, o sucesso do banco é ligado ao, ao, ao pilar de desenvolvimento, ao pilar de impacto. Então, uma vez, a gente tem que ser banco, tem que garantir sustentabilidade financeira, mas nós também temos como objetivo maximizar o impacto e desenvolvimento e isso está no centro da nossa estratégia. E, finalmente, nós somos um banco especialista em Minas Gerais. Então, sabe, conhecemos Minas Gerais como ninguém e temos como objetivo gerar valor à sociedade mineira e às cadeias em volta da, do Estado. Passando para o próximo. Falar um pouquinho de sustentabilidade e monitoramento e avaliação aqui no BDMG. A gente acha que sustentabilidade e monitora, monitoramento e avaliação são, são elementos combinados, né? E a gente tem avançado muito nos últimos anos para maneiras de classificar e mensurar as operações é, em, em relação ao impacto tanto imediato ou esperado na hora da concessão mas avançando também para, para avaliação e monitoramento durante a execução do projeto ou das operações. Então, a partir de, de 2015, né, com o com Acordo de Paris, a agenda de Addis Abeba, a gente vem trabalhando no banco para desenvolver uma série de ações e objetivos em linha ou em direção ao fortalecimento da, da nossa atuação como banco de desenvolvimento. Aí nós, nós colocamos uma série de... de é, milestones que que marcam a, a evolução do BDMG em relação à sustentabilidade e monitoramento e avaliação, desde 2016 até agora, Vou falar um pouquinho do, do, do, do passado recente, né? Então, é, principalmente 2019, 2020, a gente teve um avanço muito grande, mesmo durante a pandemia. Então, nós tivemos. É, uma série de cooperações técnicas com o BID e outros parceiros importantes, né? treinamento do nosso framework verde, é, tivemos uma, uma ampliamos o nosso framework de ODS, introduzimos a calculadora de carbono e também fizemos um trabalho muito interessante para entender qual é o nosso estágio de, de maturidade contra o monitoramento e avaliação. E aí tivemos outra série de fatores institucionais ligados à sustentabilidade, que foram muito importantes, são muito importantes para o banco. Uma delas foi captações específicas temáticas, um exemplo foi a captação junto ao Banco Europeu de Investimento de 100 milhões de euros, que, que foi uma captação importante porque fechou um ciclo ou, ou estabeleceu um ciclo é, completo desde a, da, da, do levantamento dos fundos até né, o desenvolver de um produto, é, a, a, a expectativa de impacto, a, a medição do impacto e, por fim, a medição do, do, da, da, do, de quanto afeta isso na, na sociedade em si. Então, a B foi é uma, é uma captação importante é, como um marco para a gente, é um, sim, simbolicamente, além de, de efetivamente ser é muito importante, mas simbolicamente demonstra a nossa habilidade é, e a necessidade do nosso banco de, de fazer esse ciclo completo também fizemos em 2020, né? Somos agora signatários do Pacto Global da ONU, recebemos um prêmio internacional como melhor banco de impacto ou mais importante banco de impacto socioeconômico do Brasil, é, tivemos uma certificação do no nosso framework ODS com o Second Part Opinion e tivemos uma coisa também que é muito importante o nosso primeira missão, nosso primeiro título sustentado, o BDMG foi a primeira instituição a emitir um, um título sustentável, né, temático, com, com, com foco em ODS, com a participação muito importante do BID, do BID Invest, não só para a estruturação do, do, do bond, mas também como, como os investidores principais. Passando para o próximo slide. Aqui falando um pouquinho de monitoramento e avaliação, os direcionamentos nossos, é um pouco do que eu falei é, com, a, com a linha do BEI, né, que a, a nossa ideia é que a gente faça desde a estruturação até o entendimento da contribuição é, econômica e social, uma linha né, contínua de, de acompanhamento. Então, é, nós vamos desde a da captação, como eu falei, a, e desenvolvimento de produtos financeiros, né, desenvolvimento de produtos financeiros que possam efetivar a utilização de, de captações direcionadas, aí um trabalho também que está tá sendo desenvolvido para entender quais são os indicadores, né, os elementos que possam medir a execução do, dos financiamentos e outros elementos também que possam medir a, a o impacto no na, na, na temática que a gente olha, então, por exemplo, na temática de meio ambiente ou na temática social e por fim, né, sair lá da estruturação até medir os efeitos do financiamento nas pessoas e no meio ambiente. Então é uma série de ações que o BDMG vem construindo para que a gente consiga, é, de forma prática e o mais é, é, ideal possível em termos de custo-benefício, medir qual é a nossa, o nosso impacto de atuação como banco, não só com as métricas diretas, mas com, com métricas globais e comparáveis internamente. Então, é uma série de trabalho que está sendo feito e, e é foco importante da estratégia definida pelo nosso conselho e que guia o processo decisório do Banco. passar mais um slide. Nós também desenvolvemos nosso framework de ODS, nosso framework, para não entrar em muito detalhe, ele tem duas dois pilares importantes, que é um pilar social e um pilar de sustentabilidade. Então, das 17 né, metas de, de desenvolvimento sustentável, nós elegemos 13, né? e 28, perdão, das metas, 28 metas e 13 dos objetivos sustentáveis para balizar o nosso framework de ODS. Então, com isso, a gente conseguiu mapear toda a nossa, a nossa carteira e, e, e desenvolver um framework de longo prazo para sustentar as nossas ações, tanto de, de captação como de monitoramento e avaliação. Então, o nosso framework de ODS é algo vivo, continua sendo evoluído, discutido, nos é, mais altos níveis estratégicos do banco, mas já é um marco importante que é utilizado para medir e priorizar as ações internas aqui, aqui do BDMG. passar mais um, um próximo. Bom, outro ponto que a gente considera de extrema importância na nossa, na nossa estratégia, em, em linha também com o desenvolvimento sustentável, é buscar fazer parte do, de discussões globais, é, relacionadas à sustentabilidade e à transparência e, e, e elementos socioambientais, climáticos e de governança. Então, uma coisa, uma, uma, um fator importantíssimo que a gente olha com muito carinho é estabelecer parcerias, dividir o trabalho que o banco faz a, e também aprender com a experiência de parceiros. Então, no, nos últimos anos, né, com, com bastante foco, a gente vem alimentando não só as cooperações técnicas, mas também a participação em, em, em órgãos de... de é, fóruns de discussão importantes e alinhados com o DNA do Banco. Então, a gente, como eu já falei, né, assinamos o, o Pacto Global da ONU recentemente, temos cooperações técnicas com diversas instituições com DNA parecido com a gente, o um destaque muito importante para o BID, para a FD mas também outras, é, outras parcerias que vêm sendo, sendo fundamentais para o nosso avanço de forma temporal, de forma rápida, com a GIZ, com, com, com diversas ações, é, com, com, o, com o Reino Unido, né, o UKPEC, entre outros. Então, há, há uma, uma, uma... natural um natural caminho entre a nossa atuação, a atuação de instituições parceiras e um ganho muito grande quando a gente, a gente trabalha, é, é, troca de conhecimento, parcerias, nos, nos dá saltos é, de evolução muito grande e também é, estabelecemos aí conexões para avançar agendas que muitas vezes a gente não teria nem tempo nem, nem, nem recursos para fazer internamente. Finalmente, eu acho que é muito importante falar da nossa atuação no, no Financing Como, né, que nós tivemos aí um, um assinamos, né, fomos signatários da Declaração do Novo Desenvolvimento de Paris para a igualdade de gênero e, e empoderamento de mulheres, e também ajudamos a estruturar, é, a, junto com, a, com, a, com outros parceiros, né, com, com a LIDE, com outros parceiros, uma aliança para o desenvolvimento, essa aliança de desenvolvimento que é algo que, que iniciou no, em abril, março desse ano, e que tem uma, uma, uma expectativa muito grande de ajudar a troca de informações e o, e o, e o alinhamento de agendas e, e ampliar a voz de um banco como o nosso em discussões em fóruns é, globais e, e regionais. Passar para o próximo? Bom, é, falar um pouquinho da nossa expectativa do, com a Rede K. Primeiro, é, eu acho que é a... Extensão do OV além do de Washington e além do grupo BID, para mim é fantástico, eu acho que é uma, uma uma ação muito importante e a gente acredita que essa essa ação em conjunto pode fortalecer muito né, as práticas de transparência, ter uma atuação é, mais ampliada na análise e avaliação como, por um elemento externo, ter essa abertura para fazer isso e mais que tudo, eu acho que abre um caminho para a gente compartilhar experiências, trocas de ideia e, e, e trabalhar um, um projeto pioneiro que pode ser estendido para para nossa região né, na América Latina e do Caribe de forma é, conjunta, né? Um, um, um trabalho pioneiro que pode ser pode ser ampliado para o futuro. Então, estou muito feliz. Se tiver alguma dúvida aqui sobre a atuação do BDMG, estou é, aqui e Estamos super contente de fazer parte dessa, dessa, dessa rede. Muito obrigado. Muito obrigada, Vinícius. Muito obrigado por uma apresentação muito interessante. Agora passamos para o Vitor Pinha Dias, superintendente da área de planejamento estratégico do BNDES. Vitor, seja bem-vindo. É, muito obrigado pelo convite, poder estar aqui compartilhando um pouco da, da experiência do BNDES. Tá? Eu trouxe alguns slides, é, o primeiro slide, se puder passar, por favor. É, eu vou falar um pouco sobre a história é, de monitoramento, e avaliação é, dentro aqui do, do BNDES. Tá? A gente já tem cerca de 10 anos, um pouco mais de 10 anos é, nessa estrada. É, essa história começa um pouco de uma iniciativa interna do banco e ela é muito empurrada pelos órgãos de controle no Brasil, né? é, falando principalmente do Tribunal de Contas da União. Então, ela começa com uma agenda de uma pressão externa por maior transparência, maior avaliação do impacto, comprovação do impacto é, pela própria sociedade tá e hoje ela se torna, passa para ser um projeto corporativo do banco, ela se torna, na verdade, um valor é, hoje do banco. tá? Então, lá nos idos de 2009 e 2010, a gente tem muita coisa sobre é, mensurar o impacto sobre o emprego, quantificar, eu estou falando de instrumentos como matriz de um produto, quadros lógicos, é, isso tem muita relação com o fato de que o principal fundo do banco é o FAT, né? é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É, a gente cria a nossa primeira unidade de monitoramento lá em 2011, isso começa a ganhar é, áreas corporativas com, com um projeto patrocinado pela diretoria. A gente começa a dar maior transparência. A agenda aqui de monitoramento e avaliação, em parte, ela se confunde com a agenda de transparência, pela qual o BNDES foi muito cobrado e hoje eu acho que a gente entrega é, muita coisa em termos de transparência. O site do banco tem muita informação sobre a atuação é, do banco. É, e em 2015 a gente tem um marco. Né? Em 2015 a gente tem uma política de monitoramento e avaliação aprovada pela diretoria e pelo Conselho de Administração do Banco. A gente tem a divulgação do primeiro relatório de efetividade, um relatório que compila para vários anos indicadores de resultados do banco, falando de eficácia, de efetividade, quantos megawatts foram gerados pelo apoio do banco em energia renovável, quantos quilômetros de estradas, quantos micro e pequenos empreendedores conseguiram acessar o crédito do banco. Em 2016, no segundo marco, essa unidade é estruturada na forma de um departamento e a gente começa a ter é, colocar, é, colocar em todas as operações do banco é, alguma lógica é, organizada em termos de desenvolvimento. Estou falando aqui de quadro de resultados e teoria da mudança que eu vou falar um pouco mais à frente. Tá? É, em 2017, a gente tem um patrocínio muito forte da diretoria para que é, essas práticas fossem disseminadas e se torna um indicador é, do próprio planejamento estratégico, né? se torna a meta é, da instituição é, ter toda essa política, ter todo é, é, esse monitoramento em todas as operações. Tá? É, de 18, 19 e 20 em diante, a gente tem é, marcos mais processuais, é processo e governança muito importante para a gente. É, para poder organizar, para poder dar credibilidade e continuidade aos processos. É, a gente continua fazendo relatórios de efetividade, já foram quatro relatórios de efetividade, tudo disponível no nosso site. Tá? É, e o último marco, ano passado, a gente fez um link muito forte entre todas as nossas entregas e os ODSs. Você pode consultar no nosso site, filtrando por cada ODS quais são as entregas que o banco fez é, nos últimos anos, a gente tem um painel que marca quanto que o banco também desembolsou por cada ODS, então a gente tem tanto desembolso, né, questão financeira, quanto os indicadores de, de entregas e de impacto que a gente espera é, para cada ODS. Então, a mensagem dessa linha do tempo aqui, a gente começa com uma estrutura pequena, ela cresceu, a gente teve muita luta interna para estabelecer processo e governança, conseguimos, avançamos muito nisso. Governança fundamental é, para que isso não se perca com o tempo, para que isso não seja, para a gente, que a gente não volte atrás. Né? É, e é uma agenda que andou de mãos dadas com transparência. Tá? Ela começa um pouco com uma pressão externa de órgão de controle, mas hoje ela se torna um valor é, da instituição. No slide seguinte, por favor, eu vou falar é, do que, que a gente faz no dia a dia em termos de monitoramento e avaliação a, aqui dentro do banco. Tá. O primeiro pilar é, desse nosso processo, que a gente chama de sistema de promoção de efetividade do BNDES, é aquilo que é a análise exante e o monitoramento das nossas operações. Então, o banco, é, o BNDES, por ser um banco grande, né, é, é, um banco nacional, a gente tem operações que a gente chama de diretas e operações indiretas, que são feitas via a gente então, outros bancos repassando os recursos. Nas grandes operações diretas, nós temos o que a gente chama de quadros. De... É uma organização em termos de objetivos, indicadores e metas que eu espero com cada projeto. Então, se eu vou financiar uma hidrelétrica, qual é o meu objetivo? É... Contribuir, por exemplo, para é... o aumento de energias renováveis na matriz energética brasileira. É... Se eu tenho esse objetivo, qual indicador eu vou medir? Quantos megawatts? Em que anos ele é os indicadores, metas e o tempo em que eu devo apurar. Isso é feito para grandes projetos, para os projetos que a gente apoia é, diretamente. Para aqueles programas que são formados, na verdade, por operações menores e de centenas, milhares de operações, a gente usa o que a gente chama de quadro de teoria da mudança. É, o pessoal da área conhece isso às vezes por, por outros nomes, né? Mas quadro lógico, é, lógica de prevenção. Vou identificar qual problema eu quero resolver, eu vou identificar a causa, eu vou identificar como eu vou medir, por onde eu vou passar, será que aquele instrumento que eu vou usar para resolver o problema é o melhor? É, isso já foi feito antes, eu tenho algum aprendizado, e da mesma forma, indicadores e, e metas. Mas aqui eu estou agrupando operações e não isolando. Por fim,. É, quando a operação está pronta, o projeto está pronto, eu faço uma reflexão com relatório de alta avaliação. a gente fez uma escolha é, proposital para que essa reflexão fosse feita pela própria equipe operacional é, que executou o projeto, então, não é uma avaliação com independência, ela é uma reflexão da ponta, do gestor que está executando a operação. Para ganhar independência, a gente tem uma segunda camada, as avaliações de efetividade. Aqui, sempre que possível, eu vou tentar isolar a causalidade, e aí eu reforço sempre que possível. É, são relatórios feitos pela equipe de monitoramento e avaliação, não pelas equipes operacionais, ou por equipes externas, é, parceiros, instituições, universidades, é, think tanks, é, que nos ajudam a elaborar avaliações para a gente alimentar é, o ciclo de planejamento do banco. Para a gente poder fechar em termos de, de política pública. É, e por fim, o terceiro pilar, a gente tem um pilar de uso da informação, é disseminação de tudo que a gente produz. Então todas as avaliações são públicas, é, com resultados positivos ou não, o nosso painel de ODS é público, os desembolsos são públicos, muitos desses pesquisadores que nos ajudam nas avaliações anteriores, eles têm acesso a microdados é, e podem fazer suas avaliações independentes, é, nós temos códigos também de, que a gente usa na parte de avaliação que também são disponibilizados. Tá? É, então, a gente tem um sistema já estruturado, ele já rodou completamente, a gente tem um ciclo aqui de avaliação que dura em torno de dois anos, ele já teve a primeira volta completa, a gente já está é, é, no segundo ciclo, e, e a ideia é sempre ele retroalimentar o planejamento, a estratégia de longo prazo do banco e o desenvolvimento de produtos. E aí, por favor, meu último slide. É, o que, que a gente espera aqui dos benefícios dessa rede? Né? A gente espera é, sempre um aprendizado com essa troca de experiências. É, Para o BNDES é importante não só essa rede junto com, com os entes aqui nacionais e subnacionais aqui no Brasil, mas também a troca com parceiros externos. O banco também, assim como o BDMG ali previamente, o banco também faz captações externas com essas instituições então é importante para a gente a troca de, de informação. A gente precisa disseminar mais as nossas avaliações, então a gente acha que essa rede é, é um instrumento favorável para isso, para inclusive a gente melhorar o nosso padrão é, de avaliações naquilo que for necessário. Compartilhar dados e técnicas, a gente quer sempre estar próximo da fronteira do que é feito em termos de, de pesquisa e pesquisa aplicada é, para avaliações, e realizar avaliações em conjunto. A gente sabe que, muitas vezes, a gente tem sobreposição de políticas públicas. A gente acha que é fundamental que, quando a gente atua conjunto, a gente tentar também avaliar conjuntamente, avaliar, tentar isolar o impacto de cada instrumento e sempre adequar os instrumentos à necessidade ao problema que a gente quer resolver. Tá? E, para finalizar, assim, é uma mensagem de que eu acho que a rede vai contribuir com o desenvolvimento das capacidades e da cultura de avaliação no país, eu parabenizo aqui pela formação da rede, porque essa cultura de avaliação ainda é precária. Em termos de Brasil, a gente ainda está engatinhando, tá? Então essa é essa minha mensagem aqui. Obrigada. Thank you so much, Victor. Very interesting and complete. Muito obrigada, Victor. Uma apresentação muito interessante, bastante completa. Agora. Passamos ao nosso último apresentador, Luiz Alberto Esteves, economista-chefe do Banco do Nordeste do Brasil. Seja bem-vindo, Luiz. Boa tarde a todos. É um prazer enorme poder estar participando do painel. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a iniciativa da Constituição da Rede, a ameaça de políticas públicas. Luis Alberto, I'm sorry to interrupt, but we can't hear you Desculpe, very well. Disculpe, Luiz, interrompê-lo, mas não ouvimos bem. Talvez pudesse aumentar o volume. Okay. Uh, well. Uh, Much better. Melhorou. Uh, bem, uh, eu, uh, o Banco do Nordeste tem uma tradição bastante longa em avaliação de políticas públicas, né? Inclusive em outras ocasiões em cooperação com a própria, com o próprio banco, o BID, e com, com, a, com o escritório da obra. Né? Então, é, é, é um tipo de, de procedimento que o Banco do Nordeste já faz há muito tempo. E o que eu gostaria rapidamente de falar aqui hoje é o que a gente teve de aprendizado o que a gente acha que é interessante daqui para frente, é, a gente tentar é, fazer um esforço para né, é, de direcionar para onde a gente precisa fazer todo esse esforço de avaliação. Né? Então, são basicamente quatro pontos que eu vou falar rapidamente. Acho que o um primeiro desafio, né? eu vou falar de quatro desafios, Acho que o primeiro desafio é a homogeneização e padronização das métricas do que deve ser avaliado. Tá? O que acaba acontecendo, a experiência que a gente tem, isso é muito comum, é normal, você quando... É... Avaliação de política pública, pode ser feito pela academia, internamente pelos bancos, pelos governos, pelos órgãos de controle externo. Só que o que a gente acaba observando é que é usado uma miríade enorme de indicadores: né? impacto sobre emprego, impacto sobre renda, impacto sobre produtividade total de fatores, produtividade do trabalho. É, e, na realidade, é, é, isso é bastante complicado na hora de você é, transformar essa avaliação em, em melhoria. É, melhoria de execução de política e de impacto, porque é uma medida muito grande de dados, muito grande de informações, é, impactos né, diferenciados e, e, muitas vezes, assim a, a, a, o objetivo prático, que é melhorar a política, às vezes não é alcançado, muitas vezes, porque... A métrica também não é amplamente conhecida. Vou dar um exemplo. Você faz uma avaliação de produtividade, produtividade total de fatores. É uma coisa extremamente importante para a economia, para o aumento da renda per capita, você ter ganho de produtividade, produtividade total de fatores. O problema é que muitas pessoas da área de serviços bancários, área de risco, não têm noção do que significa isso. Então, esse tipo de informação ela acaba sendo muito interessante assim a, a, a ponto de vista acadêmico mas para a melhoria da política pública acaba contribuindo muito pouco então acho que a gente tem que caminhar um primeiro desafio para uma métrica comum e uma homogeneização e padronização de indicadores de targets né o pessoal tem discutido os ODS eu acho que é uma boa iniciativa você ancorar toda a discussão de avaliação em torno em torno de objetivos de ODS é um todo mundo conhece e eu acho que seria uma, uma ancoragem é, importante. Um segundo ponto é, de novo, a questão do, do feedback, né como é que a avaliação, o, o resultado das avaliações, elas podem contribuir para a melhoria tá E aí, é, sempre lembrando que nós somos é, instituições bancárias, instituições financeiras, né então, é, de alguma maneira, você já tem um, um conjunto de direcionadores para selecionar operações, né? E basicamente é aquela coisa de banco mesmo, é os 5 C's do crédito, análise de risco, screening de risco de crédito. Essas são as características básicas dos sistemas bancários, né? É claro que quando a gente trabalha com banco de desenvolvimento, a gente é regulado como qualquer outro banco e tem que seguir indicadores de Basileia. Então Toda essa discussão da análise do risco do crédito, a, o screening de crédito normal que é feito pelas instituições é importante. No nosso caso, é, para atender e para alcançar os impactos desejados, talvez seja necessário uma outra dimensão a ser analisada na seleção da, das operações, né? E aí é uma coisa que a gente tem discutido é do mesmo jeito que você tem é, rating. Ou o credit score, na hora de avaliar crédito, você ter algo parecido é, para impacto, como se fosse um, um rating de impacto para cada operação. Isso não é nada trivial, isso pode ser a depender do tipo de instituições, a né? depender do tipo de instituições que a gente está trabalhando. A gente pega bancos de segundo piso, que são bancos que trabalham com operações mais estruturadas, isso talvez, é, e de grande porte, talvez seja é, um pouco, não mais fácil, mas... Menos complicado do que bancos, por exemplo, de primeiro piso no Brasil, que tem um ticket médio muito pequeno e faz uma quantidade enorme de operações e ali fica bastante complicado você, por exemplo, dizer qual operação ela gera mais impacto. A pergunta é, se você tem operações que se equivalem em termos de screening, de métrica, de análise de risco, e se para mim uma outra dimensão importante é impacto, como eu faço essa diferenciação? O importante seria que a gente caminhasse para uma, para uma estrutura, uma política de avaliação que pudesse dar respostas para essas perguntas. E respostas é, padronizadas e muito simples de serem é, conduzidas, inclusive, por um gerente de banco, de uma agência bancária. Ele consiga, ali, ter no sistema um conjunto de parametrização que consiga dar uma resposta que essa operação exante tem maior probabilidade de gerar um impacto desejado do que uma segunda operação. Isso a maioria, e a grande maioria é, das pessoas do sistema bancário desconhece esse tipo, de seria algo inclusive inovador. Né? É, um terceiro ponto é, é que essa essa avaliação ela, ela seja capaz de criar outras sinergias. Tá? Uma coisa que a gente acontece que tem acontecido, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, é a grande dificuldade de funding por parte é, dos bancos de desenvolvimento, por causa do fato dos tesouros é, da maioria dos países do mundo é, estarem com dificuldades, com restrições, e aqui no Brasil não é muito diferente, grande parte dos bancos de desenvolvimento é, se financiavam com recursos do tesouro, com recursos públicos, isso é uma característica que, que tende a ser cada vez menor e os bancos devam buscar é, fund, né? é, fund inclusive para é, financiamento de projetos de impacto. A pergunta é como é que você mensura e como é que você reporta para investidores potenciais né, é, como esse impacto é alcançado, como uma carteira ela consegue alcançar um determinado impacto. Então, esse talvez seja um outro papel bastante importante da, do sistema de avaliação é, conseguir garantir uma sinergia e uma... Ou, ou, possibilitar uma avaliação de carteira que possa é, dar a, a necessária clareza para os investidores que, eventualmente, queiram adquirir bônus é, para financiar esse tipo de operação de impacto. E, e um quarto e último ponto, que eu acho onde a avaliação ela é importante, ela pode dar contribuição muito grande, e a gente está falando de ODS, a gente está falando de, inclusive, aspectos de dimensão social, é, uma coisa relevante que a gente precisa considerar é até que ponto nossas instituições elas conseguem fornecer todos os produtos que de fato são necessários para garantir, por exemplo, é, inclusão bancária e financeira, principalmente das pessoas mais pobres ou das empresas com menor acesso ao crédito. Né? É, parte da literatura empírica mais recente tem mostrado que grande parte é, dessa falta de inclusão bancária financeira, muitas vezes é por causa de viés, ou da política, ou por conta do, do acesso ao crédito ou do modelo de risco que está sendo utilizado. Né? Então, por exemplo, muitas das, é, das mulheres não é, não têm acesso à bancarização ou serviços financeiros, porque não consideram que os serviços disponibilizados eles são adequados, por várias razões. E aí, é, talvez a gente tenha que caminhar numa num, quarta dimensão das avaliações de política. É, de fato, é, começar a fazer experimentos randômicos, aleatórios e comportamentais para criar produtos melhores e mais adequados é, para uma ampla maioria de pessoas nos países de desenvolvimento que não têm acesso, e muito desse não acesso é porque, basicamente, todos os protocolos, todos os modelos e todas as especificações de concessão de crédito, historicamente elas, de alguma maneira, podem estar, de fato, excluindo pessoas do sistema. E eu acho que nisso é um grande desafio para as nossas instituições do sistema de avaliação é, alcançar esse objetivo, de desenhar produtos mais adequados é, e mais inclusivos é, para a população. Basicamente seria isso. Gostaria de agradecer imensamente por o convite, o Banco do Nordeste, sempre fica à disposição. Um grande abraço. Thank you so much, Luis Alberto. Thank you for your your words, very interesting and and thought provoking. Um, I want to thank all the panelists or um, you know, the words are presentations. What is clear from these presentations is that there's a lot that is already being done in the institutions, in the development bank and agencies, agencies in Brazil in terms of evaluation. So that means there is a lot that can be built on and can be shared among the partners for mutual learning. So to us, it seems like a very rich terrain on which isso começar. tudo pode ser aproveitado nessa rede tão rica. Sem delongas, gostaria de apresentá-los ao nosso principal orador, Sven Harten, vice-diretor do Instituto Alemão de Avaliação, Deval, que falará sobre a importância das avaliações. Seja bem-vindo, Sven. Obrigado, Ana Maria. Um, Obrigado, Ivory, por uh, this invitation. Obrigada, Ana Maria. Obrigado, Ivan, pelo, pelo convite. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizá-los. É uma excelente iniciativa, muito oportuna e tão importante. Estou muito impressionado com o número de instituições já presentes nessa grande rede que estão organizando. na cooperação bilateral alemã de nossa parte, desejo-lhes tudo de melhor para podermos aprender como ouvimos dos apresentadores a tanto que podemos aprender com o Brasil. E fico muito honrado de termos selecionado para esta apresentação. Muito obrigada pelo convite. É impressionante. Eu tive a oportunidade com a IFC de ir algumas vezes ao Brasil, especialmente na área de serviços financeiros. Eu pude observar os, o excelente trabalho que está ten, sendo realizado e fiquei muito satisfeito de poder aprender mais. Hoje, vou falar sobre a importância da avaliação para melhor resultados de desenvolvimento. Mas devo dizer que é um desafio quando eu vejo uma, uma plateia como essa, colegas tão ilustres, eu estou aqui chovendo no molhado. Mas é importante... Ah, lembrar, minha apresentação está estruturada mais ou menos assim. começaria com alguns dados básicos para aqueles que estão nessa plateia virtual, que talvez não conheçam tão bem as avaliações, e depois entrarem em um lado mais técnico. Mas espero concluir com alguns pontos interessantes sobre comunicação. Então, Começando com algumas conclusões, algumas mensagens principais que considero muito importantes. Aqui temos alguns aspectos cruciais que eu gostaria de compartilhar com todos. Em primeiro lugar, os parceiros dentro de uma rede estão em uma atividade bastante incerta e arriscada. Parecida com a situação de uma startup. Mas todos podemos aprender e melhorar. Nós conhecemos a nossa atividade, especialmente os parceiros dos bancos do desenvolvimento. Isso é mais difícil. E uma plataforma como essa para intercambiar experiências é muito importante e muito útil. O próximo ponto, que foi mencionado pelo Luiz, quando trabalhamos com verbas públicas, existe sempre a questão da legitimidade, da responsabilização, prestação de contas, precisamos mostrar resultado, precisamos mostrar impacto para que não fechem a torneira do financiamento. E quando alguém está ao lado de um doador multilateral, esse doador quer ver bons controles, o que ajudará no futuro também. Próximo ponto, Agenda 2030, SDGs, os ODSs, não é? que todos mencionaram, e é bastante impressionante o trabalho que está sendo feito. O Victor, por exemplo, o Vinícius, estavam destacando o que já está sendo realizado com relação aos ODSs, e precisamos mensurar e avaliar esses resultados. E vou entrar em mais detalhes sobre isso. E compartilhando conhecimento, todos podemos melhorar, todos podemos aprender uns com os outros. Todos têm esse interesse de ouvir uns aos outros e aprender. E na parte um pouco mais técnica, eu falarei também sobre as avaliações randomizadas de impacto, usando experiências e RCTs. E isso é algo que as instituições avançadas precisam incluir nas suas carteiras. Mas não queremos só depender de uma única ferramenta. Há muito que se pode fazer para melhorar a cooperação. E o principal é lembrar que a avaliação não deve ser um ônus, principalmente se for bem feito. É algo que pode ajudar as operações, os parceiros, os clientes. Nós ouvimos do Luiz, por exemplo, o Luiz já ofereceu excelentes ideias, passando de avaliações de crédito a avaliações de impacto. Esse já é um produto que pode beneficiar muito o seu cliente. E experiências, estudos experimentais, usando uma linha de base, pensem nas avaliações não como um ônus, mas estamos juntos, sempre pensando em como podemos transformar isso em algo que funciona para os nossos parceiros e clientes. Essas foram algumas das mensagens principais. Eu realmente agora não preciso explicar o que é. Avaliação. Mas o principal aqui é lembrar que trata-se de uma análise sistemática de alguma coisa. Algo estruturado. Em segundo lugar, quero destacar que, a partir daquela base empírica, nós traçamos conclusões e elaboramos recomendações. E é preciso entender a atividade, entender o que funciona e o que não funciona para que não estejamos isolados em uma torre de marfim, mas sim em contato com a realidade. Só assim poderemos gerar um aprendizado que poderá melhorar as nossas operações e valorizar a nossa legitimidade. Para alguns de vocês, talvez, nós deveríamos nos perguntar por que nos preocupar com a avaliação, mas a questão aqui é a atribuição dos resultados às ações. Nós precisamos da avaliação para descobrir mais a respeito disso e para aprender. No campo da cooperação para desenvolvimento, já se disse Aqui na Europa, nos Estados Unidos, até uma certa medida também em algumas partes da América Latina, há um debate sobre o efeito da cooperação para o desenvolvimento e bancos de desenvolvimento. E eu acho que a avaliação também nos ajuda a superar alguns, alguns desafios e mostrar a eficiência do que fazemos. Eu já disse isso, entre as minhas mensagens principais, é um negócio arriscado, e como avaliadores, nós podemos ajudar este cavalheiro ou a senhora a não cair e ser comido pelos tubarões. Aliás, parabéns pelo ouro no surf no Brasil. E nós precisamos disso para evitar erros, como eu disse, a avaliação é uma abordagem sistemática estruturada para instituições que têm bom sistema de monitoramento e avaliação. Estas, no fim das contas, são mais eficazes e reduzem o risco de repetir erros. Cometer um erro não é um problema, mas nós precisamos de um sistema de aprendizagem para evitá-los no futuro. Também, como eu disse, a questão a respeito de para onde vai o dinheiro. É importante que nós possamos dar evidência de para onde vai o dinheiro. Qual foi a resposta da Alemanha ao desafio de ter um bom sistema de avaliação? Bom, em 2012, se estabeleceu um instituto independente, Deval. Deval que é o Instituto de Pesquisa Federal, com o único mandato de focar em avaliação. Então, nós trabalhamos como pesquisadores, cientistas, mas só olhamos a cooperação para o desenvolvimento e fazemos avaliações. Com isso, nós esperamos aumentar nossa eficácia e a legitimidade da cooperação para o desenvolvimento. Todos os nossos relatórios vão, em primeiro lugar, para parlamentares, vão para o parlamento, mas também esperamos ser o mais transparentes possível. E além das avaliações, que é o nosso negócio... Central, nós fazemos trabalhos sobre métodos e padrões, eu vou mostrar um pouco desse trabalho mais tarde, e temos projetos em ECD, desenvolvimento da, da capacidade de avaliação. Mas nós não estamos sozinhos. No início, o início dessa rede mostra que nenhum de nós está só... Nós fazemos parte de um sistema, talvez um sistema nacional, mas há também sistemas regionais na América Latina. E sempre que nós fazemos avaliações, nós temos que pensar na avaliação como um, um sistema. Nós temos que pensar nas várias partes interessadas, nos vários níveis de conhecimento por parte da universidade até a sociedade civil, esses são aspectos fundamentais que temos que examinar. Um aspecto que eu gostaria de salientar, por enquanto, apenas em espanhol, mas nós estamos trabalhando em treinamento online para uh, gerentes, uh, para treinar gerentes de avaliação Flaxo. Isso é algo que nós vamos querer compartilhar com esta rede no futuro. Assim, mais uma vez, uh, Durante minha apresentação, eu já mostrei mensagens semelhantes, mas não importa qual é o banco de desenvolvimento ou o doador bilateral. Nosso negócio é arriscado e nós temos que mostrar resultados. E para isso, é realmente importante olhar métodos de desenvolvimento de capacidade e padrões. A questão, outra questão na agenda 2030 e os e objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS. Aqui um relatório que mostra a situação do Brasil com relação aos ODS, mas a questão não é tanto os resultados, mas o porquê desses resultados. Nós Todos podemos contribuir para melhor compreender de onde vêm esses resultados. Então, em nossa própria avaliação, nós usamos os critérios de avaliação da OCDE, mas o que eu gostaria de salientar aqui é que, juntamente com alguns outros parceiros, como a Unicef e ID, nós queremos integrar os ODSs e avaliações. Muitos mencionaram, por exemplo, sua própria experiência, como a experiência do BNDES, no monitoramento de indicadores do ODS. Nós também vimos isso no BDMG, e talvez muitos dos senhores já façam isso também. Uma abordagem pragmática para avaliar os ODS, é pegar os princípios da Agenda 2030, que vem em azul do lado esquerdo da tela, e algumas perguntas de avaliação, que provavelmente já vem usando, e vão ver que algumas delas não são muito diferentes do que já se perguntam. Então, olhando esses princípios, este pode ser um bom ponto de partida. Nós não precisamos todos, avaliar todos os ODS, todas as metas ou todos os indicadores, mas vamos começar de maneira pragmática e, na medida em que a instituição avançar com a avaliação, podemos ficar mais ambiciosos. Alguns países começam com avaliações plenas dos ODSs, mas não é necessário fazê-lo. Eu só gostaria de salientar que há um manual que vem aqui. Aqui vem o seminário e a referência. Se quiserem saber mais a respeito disso, é só olhar o manual e o curso. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar a respeito de padrões de avaliação para a América Latina, que nós desenvolvemos em conjunto com o RELAC, e com especialistas na região. Está disponível em espanhol, português e inglês. E o que podem ver aqui é um foco numa avaliação rigorosa, mas também nas normas culturais né, e na compreensão cultural adequada. E, evidentemente, relevância e utilidade. Isto é algo que podem consultar e imagino que muitos já o conhecem, mas juntamente com a OCDE e, a, e os princípios da Agenda 2030, eu acho que é um, já temos um bom arcabouço, um bom marco. Bem, são muitos os requisitos. Já chegamos lá? Ainda não. Apesar do trabalho impressionante que todos vêm fazendo. Então, onde podemos melhorar? Uma possibilidade... É, também mencionada por Luiz, é que nem sempre as avaliações são suficientemente rigorosas. Às vezes, há demasiada ênfase na prestação de contas e menos nas lições aprendidas com colegas, com pares. Uma outra questão importante é que nós, como avaliadores, temos que, nos, temos que aprender a nos comunicar de maneira melhor e mais efetiva. Agora vamos passar por isso. Conhecem os ganhadores do Prêmio Nobel dos do 2019, Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kramer, por sua abordagem experimental para aliviar a pobreza global. Esse é o padrão ouro, como eu disse no começo, uma avaliação de impacto rigorosa. Muitos conhecem a avaliação de impacto rigorosa. No entanto, em muitas de nossas cidades, há uma caixa preta. E, como avaliadores, às vezes, nós precisamos não apenas responder à pergunta de quanto, mas também como, e a avaliação rigorosa de impacto é uma ferramenta em nossa caixa de ferramentas, mas não é a única. Se é a única ferramenta que você tem um martelo, tudo vai parecer um prego. Então, aqui, eu gostaria de chamar sua atenção para o fato de que dispomos de muitas mais ferramentas e deveríamos utilizá-las de maneira estratégica e seletiva para responder as perguntas que as pessoas fazem. Por exemplo, às vezes, a avaliação de impacto rigorosa é uma coisa a fazer, mas às vezes nós precisamos de uma avaliação do processo, por exemplo. E, além disso, nós temos muitas maneiras como avaliadores de coletar dados. Vamos ser criativos e lançar mão de todos eles. Aqui eu gostaria de ouvir um pouco mais, porque no Brasil, vocês são um país bastante adiantado, com excelentes recursos humanos, grandes acadêmicos e muita... Capacidade. Assim, na avaliação, nós deveríamos utilizar big data e aprendizagem de máquina, machine learning. Há muitas oportunidades interessantes, e aqui nós temos um exemplo de mineração de impostos, onde nós vemos vários conceitos diferentes em termos tributários. Evidentemente, o Brasil, com a floresta amazônica, etc., tem que uh, coletar dados via satélite para responder algumas perguntas. Se quiserem ser mais ambiciosos, podem até ter a avaliação de impacto geoespacial, onde nós vemos áreas de controle e, e casam com os dados de satélite para ver mudanças nessas áreas. Uma outra coisa que é importante é lembrar que grande parte da população usam celulares e aí muitos, alguns dos seus clientes podem ser operadoras de telefone móvel. Essa é uma excelente oportunidade para gerar valor agregado para seus clientes, mas também para fazer monitoramento, avaliação, e obter alguns insights fundamentais a respeito do que as pessoas estão fazendo e o impacto de nossos produtos. Mas, sobretudo, a partir de operadoras de telefone, telefone celular e seus clientes, pensem em monitoramento e avaliação como pesquisa de mercado e, de repente, vão descobrir que estão falando as mesma, a mesma linguagem e podem, assim, encontrar sinergias. Bem, eu acho que eu tinha essas mensagens eh, fundamentais. Mais uma vez, como uma região adiantada, América Latina, sobretudo o Brasil, está na linha da frente, ou tem a oportunidade de estar na linha da frente, de fazer avaliações rigorosas, e com rigorosas, eu quero dizer, não apenas eh, RCTs, eh, ensaios controlados e randomizados, mas também utilizando Big Data, Falando do lado dos doadores, se quiserem poder obter financiamento internacional, se puderem mostrar que suas instituições estão engajadas nesse tipo de atividades, isso, sem dúvida, vai ser muito atraente para doadores internacionais se engajarem com suas instituições. Mas não... Essa rede é fantástica, mas também a iniciativa de avaliação global por, pelo Banco Mundial é uma grande rede que tem exper, experiência é, na América Latina e outros. E o BID também tem prestado seu grande apoio. Eu não quero... Preocupá-los demasiado com teoria, mas uma coisa que é muito cara a mim, para aqueles que talvez estejam mais adiantados, poderiam considerar, olhar a questão da causalidade e mecanismos. O que eu quero dizer com isso é o que acontece entre... Um input e um output, um sumo e o resultado, digamos assim. Mecanismos causais, é como uma correia de transmissão, que pode ajudá-lo a explicar o que está ocorrendo, o que está acontecendo entre uma intervenção e um determinado resultado. Ajudam-nos a responder perguntas a respeito de como e por quê. Houve, por exemplo, uma edição especial a respeito de relações causais. E por que eu estou mencionando isto? Porque, para mim, mecanismos causais fazem parte de muitos projetos que nós escolhemos como avaliadores. Mas o projeto, o design, mesmo que comece com estudos randomizados, controlados, RCTs, é um meio... O projeto, o desenho, nunca deveria ser um fim em si mesmo. Um design ou um projeto tem que ser feito em função das perguntas que você quer responder. Já há projetos disponíveis, é, há, há programas e atributos de programas. Uma vez que tenha esses três elementos reunidos, você vai ter algumas opções para escolher designs ou projetos diferentes e vão ver que os mecanismos desempenham um papel importante em muitos deles. Onde vêm os M's aqui? Aqui nós temos, por exemplo, projetos ou designs experimentais, a linha azul, em seguida, nós temos RCTs, nós temos análise comparativa qualitativa, rastreamento do processo, e o que eu gostaria de assinalar aqui é que alguns desses projetos têm concepções diferentes de causalidade, subjacentes. Isso faz uma diferença, se você olhar Entendimentos ou compreensões diferentes. Porque, como se vê aqui, esse é um tratamento clássico de experimento randomizado e controlado. Aqui nós temos essa noção de causalidade. Mas alguns outros em azul que é uma avaliação mais realista, ou então, do lado direito da tela, nós temos uma compreensão sistêmica da causalidade. E quando nós comparamos relatórios de avaliação diferentes, é preciso compreender que há noções diferentes de causalidade. Então, para aqueles que têm um departamento de pesquisa forte, isso é algo que vale a pena examinar, só para estar, estar consciente. Por exemplo, aqui à direita, aqui nós temos uma narrativa a respeito da causalidade, feita por antropólogos. É muito diferente se você tem um projeto baseado nessa noção de causalidade do que se tem, por exemplo, num estudo randomizado controlado parece que estão falando a mesma língua, mas na realidade são teoricamente diferentes. Esta é uma área que talvez se possa explorar no futuro. Algumas avaliação talvez não tenha um foco causal. Às vezes, nós temos relacionamentos que possam ser úteis aqui. E aqui, eu gostaria de chamar sua atenção para o seguinte, quando olhamos a pergunta de avaliação, nós elaboramos um sistema, uma abordagem que integra diferentes métodos. E nós estamos conscientes de que algumas questões são causais, algumas testam teorias ou premissas, e, e algumas valorizam significados ou transformação de significados. Dependendo das perguntas que se faz... nós temos métodos diferentes, mas para avaliações lógicas, nós temos que tentar integrar isso ao máximo. Bom, isto quanto à teoria, eu não quero aborrecê-los com mais teoria, mas algumas alguns comentários rápidos a respeito do que está além da avaliação. Houve um desenvolvimento internacional com base em evidência, agora nós estamos no estágio em que nós temos tanta informação por aí, que nós deveríamos olhar para revisões sistemáticas, é, mapas de lacunas baseados em evidência, na evidência que existe por aí. E uma ferramenta muito interessante que eu não posso explicar, explicar em detalhe agora, são os mapas de lacunas de evidência. São excelentes ferramentas para entender onde nós temos evidência e onde falta essa evidência, e onde devemos focar nossas atividades. Eu vou pular alguns slides, por causa do tempo, mas eu gostaria de recomendar esses mapas de lacunas de evidência. É uma excelente ferramenta para moldar a sua política de avaliação e para uma agenda de aprendizagem. Bom, o desafio final, para concluir. Por que algumas avaliações não são lidas? E o que pode evitar esse triste destino de ficar na prateleira e ninguém procurar por ela? Na minha própria experiência, às vezes, nós perdemos o navio, nós chegamos tarde demais com nossas avaliações. Nossas operações têm que ser oportunas. Seguir uma agenda definida por nossos clientes vai nos ajudar a obter melhores resultados. Outra coisa aqui à direita, se ninguém entender... O que nós escrevemos nos relatórios, então também ficam bem inúteis. né? E, por fim, não saber o que é a plateia, o público quer, pode ter consequências mortais. Então, pensem sempre. No que existe para mim, quando, ou para eles, quando falar com a gerência, colegas, clientes, etc. Nós, como avaliadores, podemos ser úteis, podemos mostrar aos nossos clientes a análise de risco de crédito, classificação de risco de crédito, e como usar isso para medir riscos e mostrar impactos. Especialmente... As instituições financeiras têm tantos dados que nós, como avaliadores, se você é, contratar um analista de dados para a sua equipe, ele pode ajudar os clientes a entender é, o que existe em termos de dados. É uma boa análise de mercado, digamos assim. Mas é preciso também elaborar bons produtos. Os relatórios detalhados são bons para os colegas, mas precisamos de relatórios mais curtos para a gerência, para os para os clientes, com recomendações. É bom também fazer vídeos. E juntamente com o departamento de comunicação, é bom elaborar um plano de comunicação para suas avaliações. Para isso, é preciso entender as partes interessadas, que tipo de informação eles necessitam e quando. É, podemos elaborar um plano, como se vê aqui, onde nós temos vários canais, por exemplo, de artigos em revistas especializadas, a artigos de uma página. E assim nós vamos ter resultados que podem ajudar nossos clientes e nossas instituições. E se tivermos ambos, estaremos no bom caminho para melhorar o desenvolvimento e atingir os objetivos almejados. Bem, muito obrigada, então, por sua atenção. Muito obrigada. Não se preocupe com o tempo, Sven. Muito obrigada por uma apresentação muito abrangente. Você nos levou da pergunta original do porquê a avaliação é importante para os resultados em desenvolvimento pelos vários estágios para, a respeito de que tipo de avaliação é necessária, como elaborar o tipo de avaliação, que tipo de perguntas queremos responder, fontes, uma série de coisas. Então, a ideia com esta sessão, e nós a alcançamos, era não apenas falar de um único aspecto de avaliação, mas abrir, digamos assim, o palco para ver o que é possível o que poderia ser útil, e no final, como disse Sven, o que é importante é que as avaliações sejam usadas, que não sejam relatórios que ninguém lê. Então, foi uma boa maneira de reunir todos os elementos que são importantes na avaliação. Eu diria para nossos participantes que nós vamos ter as, as apresentações disponíveis no site do OVE, Escritório de Avaliação e Supervisão do BID, porque foi muito material e nós temos pouco tempo para perguntas, mas temos algum tempo. Eu gostaria de começar por uma pergunta feita por Márcia, que pergunta, ela pergunta a respeito de avaliação, de desempenho, o Sven falou do padrão ouro e como ela, elas podem ser úteis, mas há outro tipo de avaliações Sven, você passou rapidamente pelo tipo de, pelos tipos de avaliações talvez pudesse falar um pouquinho mais a respeito de quando utilizar uma avaliação de impacto e outras, eu tenho certeza que vai ser difícil encontrar o slide correto, mas talvez você consiga responder para a Márcia e para o resto dos participantes um, em poucas palavras, avaliações de impacto devem ser utilizadas quando se descobre as mudanças nas vidas dos beneficiários, ou quando se quer descobrir o impacto que as suas intervenções estão conseguindo. Há alguma maneira, Há várias maneiras de fazer avaliação de impacto, e isso depende das oportunidades que você tem, e também os recursos financeiros que você tem à sua disposição. E, em terceiro lugar, o tempo que você está disposto a dedicar. Por exemplo, um estudo clássico randomizado, você começa... Antes da intervenção, por exemplo, antes do programa de crédito para a PMS, você estabelece uma linha basal com PMS numa determinada região, e aí sua instituição financeira, a instituição parceira, elabora um produto e, como avaliador, você trabalha de perto com este cliente por exemplo, esse novo produto vai ser aplicado aleatoriamente para PMS, pode ser, digamos assim, PMS numa determinada região do Estado ou com determinadas características, você as escolhe aleatoriamente, dá o crédito, e mantém algumas PMEs por uma onda superior, digamos assim, dependendo do modelo. E aí você pode medir a diferença entre as PMEs que receberam este crédito e as outras que não receberam. Esta seria a maneira clássica. Na Índia, por exemplo, mede-se coisas como receita ou... E, o emprego gerado, uma série de outras coisas. É, assim, você pode ter novo produto para a PMS. Gerou um X número de novos empregos. Mas é preciso lembrar que é um pouco complicado, não é barato, mas além de medir... Esses impactos, mainland, se você jogar com o projeto do produto, por exemplo, você pode dizer, okay. e, lateral, há limiares e, depois, sempre, diferentes, ou patamares diferentes, para algumas PMEs, com uma receita de um milhão, estas podem estar disponíveis, mas aí. Você tem um outro produto onde você pode dizer, bom, talvez uma receita de meio milhão. E aí você vê como o produto funciona. É meio complicado de explicar em alguns minutos, mas se você o fizer de uma maneira inteligente, você pode mostrar... As operações, que eh, modelo de produto gera mais receita, gera mais impacto. Então, não se trata apenas de relatar aos doadores, mas isso pode, inclusive, ajudar a melhorar os produtos. Mas, como eu disse, estudos randomizados, controlados e, e avaliação de impacto são difíceis, às vezes. Obrigado, Sven. Muito obrigada. Eu acho que na, há uma outra pergunta da Márcia, deixa eu ver se eu a entendi bem, e ela diz que seria bom verificar o que nós entendemos quando nós dizemos que as partes interessadas também deveriam estar envolvidas no processo de avaliação. Eu não sei se alguém gost, gostaria de responder a esta pergunta, Se não, talvez o Sven possa começar. Eu acho que isso fala uh, do facto que que é importante entender quem é a sua, o seu público, é também preciso entender o que eles precisam, mas não há necessariamente uma separação, porque precisa ser uh, haver independência para se ser um, um avaliador independente. Os outros Apresentadores, gostariam de comentar? Podem ficar à vontade, todos os apresentadores. Muito rapidamente, há ferramentas participatórias e formas de envolver esses beneficiários e os stakeholders nesse processo, isso pode ser feito em qualquer tipo de avaliação, e é crucial e obter as visões e as percepções de todos os interessados. E é uma contrapartida entre os recursos que precisam ser investidos e o tempo que leva para chegar lá. Às vezes é preciso ir a regiões remotas no Brasil para obter a percepção de um grupo de interessados ou de uma comunidade, então eu preciso esperar. Nesse ponto de vista, existe um benefício já diminuído, possivelmente. Depois de vários grupos de foco, por exemplo, não obtemos mais novas informações. Então, fica claro que é importante ver o que está acontecendo em campo, mas também é uma função econômica dos recursos e do tempo que temos disponível. Nunca podemos ignorar esses fatores completamente. Muito obrigada. Eu acho que chegamos ao final do nosso tempo. Para esta sessão inaugural, gostaria de agradecer a todos os nossos participantes por suas apresentações tão interessantes e que provocaram tantas reflexões. Muito obrigada.